Olá a todas e a todos, vamos dar início aqui ao vídeo 1 da aula de evaporação, primeira parte da aula de evaporação. A evaporação é uma operação unitária utilizada para separar um componente não volátil de um componente volátil. Então a gente vai ter uma mistura, onde a gente vai ter um componente não volátil que vai gerar uma concentração na solução e a gente vai ter um outro componente que vai apresentar uma determinada volatilidade e essa volatilidade vai permitir a sua remoção dessa solução. Para separar o líquido volátil do componente não volátil, a gente utiliza como equipamento o evaporador, que na prática é um trocador de calor projetado especificamente para fornecer calor latente de vaporização para o fluido que apresenta esse grau de volatilidade e que vai ser removido quando receber esse calor latente de vaporização. Nessa figura, a gente tem um diagrama que mostra a pressão de vapor em função da temperatura de ebulição de diferentes substâncias. Então aqui a gente tem três curvas, uma curva para a água, uma curva para o álcool etílico e uma curva para o éter etílico. E a gente observa que para uma pressão normal, nesse caso a pressão de uma atmosfera, a pressão atmosférica, o nível do mar, a gente vai observar temperaturas de ebulição diferentes. É, ou seja, de acordo com a, a substância que a gente está considerando, a gente vai ter uma temperatura de ebulição. Né? E por que, que eu estou mostrando esse gráfico? Porque aqui a gente tem a pressão normal, a gente sabe que a água, ao nível do mar, ela entra em ebulição a aproximadamente 100 graus Celsius. Mas num evaporador, principalmente se a gente trabalha com mais de um evaporador em série, a gente vai utilizar pressões reduzidas quando a gente utiliza pressões reduzidas a gente também diminui a temperatura de ebulição então ao invés de se a gente um evaporador trabalhar ao invés de 760 milímetros de mercúrio a gente tiver com 50 por exemplo 50 centímetros né no caso de mercúrio a gente já encontraria aqui a água entrando em ebulição a 90 graus tá? então a gente vai observar esse tipo de comportamento em evaporadores então, na prática, a gente vai ter uma solução diluída, que vai apresentar uma determinada concentração de componente não volátil, que é o componente que vai constituir a concentração dessa solução. Essa solução, ao entrar em contato com uma fonte de calor, onde essa fonte precisa necessariamente ceder calor latente de vaporização, uma parte dessa solução acaba evaporando, e o que vai evaporar dessa solução vai ser exatamente o componente volátil. Esse componente ele vai sair na forma de vapor, que a gente vai tratar como vapor secundário, e o fenômeno ocorre até a gente obter a solução com a concentração desejada. O produto de interesse, geralmente, é esse líquido concentrado. Normalmente, no processo de evaporação, o que vai interessar para a gente é o produto que vai permanecer dentro do evaporador e que vai ser removido como produto concentrado. Mas, em alguns casos, a gente tem o vapor como produto principal. Então, o produto de interesse acaba sendo o vapor. Esse vapor, é, obviamente, a gente vai, vai precisar condensar esse vapor. Então, esse vapor ele vai passar por um condensador, uma unidade condensadora, que vai converter esse vapor para forma líquida novamente. Bom, então, na prática, a gente vai ter um evaporador. Esse evaporador ele vai precisar receber uma fonte de energia térmica. Essa energia ela vai ser cedida por uma caldeira. Então lá na caldeira vai ter água, à medida que a caldeira vai cedendo energia para a água, a água vai absorvendo calor sensível, vai tendo a sua temperatura elevada, então a gente tem um aumento da temperatura até a água alcançar a sua temperatura de ebulição na pressão considerada dentro da caldeira. Após alcançar essa temperatura, vai ocorrer a formação de vapor saturado. Então vai ser formado vapor saturado, esse vapor ele vai apresentar uma quantidade de energia relacionada calor latente de vaporização e é exatamente essa parcela de energia que vai ser cedida para o evaporador, né, para promover a vaporização do líquido volátil. Então, a gente vai ter o vapor primário sendo fornecido para o equipamento. A gente está aqui com o chamado de vapor primário, porque é o vapor que sai diretamente da caldeira. Esse vapor ele sai numa condição de saturação, então, ele é um vapor saturado. Aí, tá? ele vai alimentar a tubulação do evaporador, vai ceder calor latente para esse líquido que está aqui dentro, para essa solução que está aqui dentro, e vai sair na forma condensada do evaporador. Então ele cede calor latente, quando ele cede calor latente ele condensa, e ele pode ou ser descartado ou retornar para a caldeira para reiniciar esse processo aqui de produção de vapor saturado. Quando ele retorna para a caldeira, ele vai estar numa temperatura de saturação TS, que vai ser exatamente igual a temperatura de saturação do vapor, já que aqui ele não vai ceder calor sensível, então a temperatura ela permanece a mesma, do vapor e do condensado. A concentração do líquido ela se dá através da formação de vapor secundário, então aqui dentro esse líquido vai entrar em ebulição, vai, o evaporador vai se encontrar uma determinada pressão, que vai estar associada a uma temperatura de saturação, a temperatura de ebulição dentro do equipamento. O vapor que é formado, né, a concentração, ela ocorre quando a gente tem formação de vapor secundário. Esse vapor, se a gente não tiver elevação no ponto de ebulição dentro do equipamento, ele vai também se encontrar na forma saturada. E a gente teria o líquido concentrado sendo removido do equipamento na concentração desejada pelo, pelo próprio processo. Em relação aos arranjos, a gente pode ter duas opções de evaporadores a gente tem a opção de evaporadores de simples efeito que são equipamentos mais simples tem uma restrição de uso né existe uma recomendação é, a primeira recomendação é quando a capacidade exigida for pequena tá? então quando se fala em capacidade se fala em quantidade de vapor que é produzida então esse vapor aqui quanto de vapor que é produzido por unidade de tempo então se a capacidade do processo ela exigir uma, uma quantidade pequena de vapor por unidade de tempo, a gente pode tranquilamente usar um evaporador de simples efeito, que é um equipamento mais barato. Outra recomendação de uso é quando o vapor primário ele é barato. E isso ocorre quando ele já vem de uma outra etapa do processo. Então, às vezes, a gente tem uma, a produção em alguma etapa do processo que, que gera vapor saturado e esse vapor ele pode ser reaproveitado para alimentar o evaporador então com isso a gente não precisaria ter o investimento é né, o gasto de energia numa caldeira e nem um investimento em uma caldeira especificamente para alimentar esse evaporador e isso torna o processo mais barato porque a gente não precisaria desse custo com a geração de energia para alimentar esse equipamento outra utilização é quando a gente tem o uso de soluções corrosivas se a gente tem soluções corrosivas, muito provavelmente esse equipamento ele vai ser deteriorado num tempo curto. Ele vai precisar de mais manutenção. Então sai muito mais barato a gente realizar a manutenção de um único equipamento, ao invés de realizar a manutenção de equipamentos mais robustos, mais caros. No caso dos evaporadores de, de múltiplos efeitos, a gente vai ter pelo menos dois evaporadores. Dependendo do processo, a gente... É, pode chegar até oito evaporadores em sequência. Obviamente é um, um equipamento mais caro. É um equipamento que vai gerar uma economia de energia. Aí Isso é fácil da gente observar. O a gente utiliza a alimentação de vapor de aquecimento, vapor saturado, vapor primário, apenas em um evaporador. A partir daí, o vapor que é gerado nesse primeiro evaporador, ele vai ser utilizado como vapor de aquecimento no evaporador seguinte, e a gente vai reutilizando o vapor subsequente nos evaporadores seguintes. É, Para que isso seja viável, as pressões nos outros evaporadores elas vão precisar diminuir. Observe que aqui a gente tem uma configuração de alimentação em paralelo, da alimentação e do vapor, a gente vai ter aqui a temperatura do vapor secundário que é gerada né, o vapor que, que sai dessa, solu, dessa solução aqui do primeiro evaporador ele vai sair com uma temperatura T1 que vai ser obviamente menor que a temperatura de saturação do vapor esse vapor que é gerado aqui que sai no espaço livre aqui do, do equipamento ele vai alimentar o segundo evaporador para que a gente tenha esse vapor agindo como um vapor saturado, um vapor de aquecimento, a gente vai necessariamente precisar reduzir a pressão no segundo evaporador. Reduzindo a pressão no segundo evaporador, a gente é, reduz a temperatura de ebulição. Então, esse vapor que entra no segundo evaporador, com essa pressão 2 reduzida, ele já vai conseguir ter o poder suficiente para poder promover a ebulição e a evaporação de mais vapor nesse segundo evaporador e a gente pode ir repetindo essa análise para os evaporadores seguintes. Tá? Então, na prática, a gente teria uma redução de temperatura dos vapores e dos líquidos. Né? A gente está aqui apenas avaliando o vapor, mas a gente também teria um líquido L1 saindo aqui com uma temperatura T1 também, igual a do vapor, L2 saindo com temperatura T2. Mas na prática, a gente está avaliando a economia de energia, e a economia de energia está relacionada com produção de vapor. Então, as temperaturas dos vapores elas vão diminuindo, e para isso a gente precisa reduzir também as pressões. Tá? Então, existe aqui uma equivalência, pressão-temperatura. A variação de temperatura no evaporador 1 né, ela vai ser avaliada sempre entre o vapor de aquecimento e a temperatura do vapor que é gerada. Então, a gente teria a temperatura que aquece a solução, menos a temperatura de saída da solução, Ts menos T1, vai ser delta T1 que vai ser sempre maior que zero, já que esse TS necessariamente ele vai ser maior que o T1. No segundo evaporador a gente vai ter o vapor de aquecimento com a temperatura T1. Então o delta T2 vai ser T1 menos T2 que também vai ser maior que zero. Sempre a temperatura do vapor gerado do vapor secundário ela vai ser menor do que a temperatura do vapor primário. Então a gente pode fazer análise, aqui nesse caso a gente tem três evaporadores, a gente poderia continuar essa análise para o número de evaporadores que é, precisasse ser avaliado. Esse equipamento ele também tem uma vantagem, ele tem uma maior superfície de troca térmica, tá? mas ao mesmo tempo, maior superfície de troca térmica implica em maior custo também de investimento. Né? São equipamentos caros, mas por serem equipamentos mais robustos que os de simples efeito, eles vão apresentar também maior custo com manutenção e limpeza.